Quando a gente começa a perceber a respiração, quando a gente começa a perceber a respiração, o centro trabalhando, né, mexer lá com o baricentro, o é, ponto de apoio, quando a gente começa a entrar em, em conexão com tudo isso, vocês percebem isso? e por onde passava a perna e que eu estava centrada num risco e de repente eu desci e alguma coisa aconteceu, aumentou quem não pode, pode dizer que não, tá? Quando a gente começa a conectar mais com isso mexe alguma coisa lá dentro e às vezes fica tonta, fica enjoada ou dá uma explosão de, de, de energia mudam coisas e é o que tem que acontecer naquele momento. A gente trabalha com matéria sensível, independente de ser profissional ou não. A gente começa a movimentar o corpo e movimentar o corpo na dança, a gente trabalha com refinamento de movimentação. Esse refinamento de movimentação faz alguma coisa mexer lá dentro. Que é por isso que quando tem, tem gente na plateia que vê gente mexendo lá dentro, se, mexe, se sente mexida também. É... Enfim, é, bem, é isso assim. Então, pode ser por causa disso, tá? Uhum. Tu começou, foi muito legal assim de ver. Tu começou a dinâmica muito tímida e coisa de repente, tu foi, foi quando eu vi que tava. Ai, super, né? É uma coisa muito estranha pra quem nunca fez uma coisa dessas. Tipo assim, né? De vez em quando eu dava uma olhada: Meu Deus, o que, que que eu vi fazer aqui pra ser maluca? Mas assim, é também. tendão, ligamento, que mais move né? Que a gente sente, né? Você já deve ter sentido alguma vez na vida. Ou tu também fazendo alguma prática corporal, né? Sai assim, né? Pra rua depois, alguma coisa aconteceu. Ou até uma festa dançando a noite toda, né? Acontece, não interessa o tipo de dança. Te mexe e, e alguma coisa movimenta. E é disso que eu falo também. Né, pelos meus meios, né, que é os que a gente está fazendo, mas eu acredito que move mais. Então, como a gente pode, a partir da técnica, que é o direcionamento, eu vejo como direcionamento da energia mesmo, física, psíquica, como a gente pode moldar esses estados com a nossa consciência. Eu quero ir para cá, eu quero passar por aqui. É isso, assim.